A gente estava sempre pensando né, numa ideia de criar uma instituição ligada à memória é, da obra de Paulo Freire, sobretudo à memória da trajetória da pedagogia do oprimido. 30 anos de PF, aí está consolidada um pouco a nossa, nossos 30 anos de utopias concretas, algumas delas localizadas nos projetos que nós fizemos, né? é baseada no legado freiriano de uma educação emancipadora, transformadora. Isso durou uns seis anos, de 85 a 1991. Então, foi crescendo, se amadurecendo o processo de criação do Instituto Paulo Freire, com Muitos debates. Paulo Freire foi um grande educador brasileiro que dedicou sua vida à causa dos oprimidos e dos esfarrapados do mundo. Paulo Freire um sujeito sensível, né? ele é uma pessoa criativa, pessoa ousada, pessoa inquieta. Apesar dele ser conhecido pelo criador de um método de alfabetização, ele não criou um método, e sim uma teoria do conhecimento. É assim que a gente trabalha e é assim que a gente constrói o mundo juntos. Eu acho que a gente aprende muito mais juntos.